Nosso corpo fala conosco, que estejam atentas a todos os sinais, qualquer diferença, qualquer item que você perceber. Tive a oportunidade de conhecer a Ana Savoy num período bem desafiador da minha vida, quando eu descobri que estava com câncer de mama. Eu tive que passar por uma mastectomia bilateral total, então tive a retirada das duas mamas. Passava a ser uma paciente oncológica. Uma das palestras no Centro Oncológico de Campinas, a Ana estava lá fazendo uma ação solidária. Nossa, a maca acaba virando nivana. Elas contam muitas histórias. Elas chegam muito tímidas, né? Para tentar a reconstrução. Isso foi o que me salvou, assim, em questão de autoestima, porque no processo da quimioterapia, a gente perde todos os pelos do corpo. Tanto a questão da micropigmentação das sobrancelhas e da construção da auréola foram os, os dois recursos fundamentais para que eu continuasse a me ver, principalmente, como mulher. O efeito de luz e sombra, mesclando cores também, sempre próximas ao tom de pele da mulher. Quando eu me formei há uns 12 anos atrás né, nessa especialização, a primeira pessoa que me procurou para pagar o procedimento, é, quando saiu, né, ela me pagou tudo na né, entrada, fez a ficha, e ela saiu de lá do portão, ela voltou e eu já fui procurando Chave, se ela havia esquecido o bolso, alguma coisa assim. E ela, quando chegou, falou para mim, Ana, eu posso te dar um abraço? E aí, a hora que ela me deu esse abraço, eu me senti assim. Ai, droga. Eu me senti horrível com aquele dinheiro no bolso. Eu nunca recebi um abraço. Com essa troca de energia tão grande, não existe dinheiro que pague isso. Não é um mero detalhe, isso faz toda a diferença. eu digo isso com conhecimento de causa, eu vivi isso. Foi muito difícil conseguir que alguém acreditasse em mim. Eu tentei por anos, matérias em revistas, em jornais, é, ONGs. Incansavelmente procurou uh, um local, diversos locais para uh, fazer esse trabalho social. Uhum e acabamos encontrando o Coque, uma pessoa do Dr Medina que né, nos ajudou muito, abriu as portas do Coque. Aqui nós atendemos é, aproximadamente 1.200 casos novos por ano. Fazemos então uma grande festa nesse outubro rosa. Tempo que nós tivemos, Foi um grande prazer de conhecer a Ana Savoy, que com sua equipe tem trabalhado conosco aqui no mês de outubro, proporcionando as nossas pacientes a possibilidade de fazer uma reconstrução mamilar que é extremamente importante e altamente renovadora para o paciente com câncer de mama. E ele assim abriu as portas do hospital para mim. Que bom que a Ana apareceu na minha vida, que bom que essa profissional, além de talentosa, humanizada, né, pôde realizar esse, esse trabalho. Eu quero aproveitar para agradecer de todo o coração a profissional e a pessoa da Ana Savoy. Ana, você é um anjo na minha vida. Eu agradeço muito a oportunidade de tê-la conhecido num momento que foi desafiador. Eu agradeço a vida, eu agradeço a, a saúde, a força de poder estar aqui junto com a Ana Savoy, que é um, um balaústre da, da micropigmentação, embora eu seja suspeito para dizer isso. Você não me falou só de técnica, você me falou de afetividade, você me falou de calor humano, você me falou de alguém que abraça a causa. E foi exatamente assim que eu me senti, eu me senti abraçada. Convido vocês a conhecer um pouco mais do trabalho da Ana, primeiro nas redes sociais, mas convido vocês para virem na clínica. Eu sou a Ana Savoy e quero agradecer a vocês por terem escutado um pouco da minha história na micropigmentação dentro da área paramédica. Um beijo, fiquem com Deus, até breve!